Não, aí. Ah. Não, pensei que eu pudesse ser assim aqui agora. Né? Boa, boa, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ligado aí no Facebook da Concausa é... Boa noite, Pita. Boa noite, Silvio. Estamos escutando? Boa noite. boa noite a todos, boa noite, Adriano. A gente está sem se ver já há bastantes anos, né? a gente está há muito tempo, muito tempo. E na... no mês passado, a gente teve a memória de da... 2015, né? a única sobrevivente da Casa da Morte, que passou, o Fábio passou um vídeo de introdução nessa live, a Inez Itiene, ela faleceu. Ela faleceu em 2015, é. E, desde 2016, a gente tenta, eu, eu vou dizer o motivo daqui a pouco, fazer o que a gente está fazendo agora com a Pita e com, e com o Silvio. Porque, em 2012, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, havia é, uma grande movimentação né, por conta da, da articulação e a criação da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais, as comissões temáticas. Nós mesmo aqui na Baixada... Criamos uma, uma um comitê, tentamos articular um comitê por um período, para fazer esse debate das violações da ditadura, e participamos de vários. A né? gente tinha uma relação muito forte com o pessoal do CDDH de Petrópolis, né com o pessoal de EC Juiz de Fora, e com a então Secretaria de Direitos Humanos da, da, da, da Presidência, né com o nosso companheiro Gil Daviana, que era responsável também, parceiros que nós tínhamos, companheiros que nós tínhamos. Na, na, no, ministério, no Ministério da Justiça, que tinha o... o é o Comitê, é comitê da Anistia, se não me engano, o Comitê da Anistia. Então, havia toda uma efervescência, toda a movimentação pós-aprovação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, do PNDH 3 ali, a né, publicação em 2009, para que houvesse movimentos de resgate das... É, violações do Estado brasileiro Principalmente na última ditadura né, Entre 64 e 85 1964 e 1985 e que eu e o fomos contemporâneos Silvio e também fomos parcialmente contemporâneos de, Dessa história E é, nesse, nesse movimento né, Com os centros de referência tal, A gente foi convidado lá Entre várias atividades que a gente, que a gente participou de ver o espetáculo o Trombone fuzil. e Fuzil, que, se eu não me engano, depois me ajuda a resgatar, também tinha uma proposta de exposição, depois a gente resgata sobre isso. E o principal do, vamos dizer assim, é, é, talvez, me corrija se estiver errado depois, a construção do, do diálogo, né, dos argumentos do, do espetáculo Trombone e Fuzil, é, girava em torno, né, que ali naquela cidade, que é uma cidade imperial, tem todo uma, um charme em volta de Petrópolis, tinha um lugar que era uma casa de horrores, que foi chamada de casa da morte, e que todos que entraram ali foram assassinados, com exceção, do, como citamos a Inês Etienne, que passou três meses, se não me engano, sendo é, é, torturada, estuprada, humilhada de várias formas, e por conta... Né, é, na perspectiva que se tornasse uma delatora para o regime para a repressão, ela foi solta, tanto que o coronel, acho que manhã, se eu não me engano, né? quando eu vi ele na Comissão da Verdade o um depoimento, que inclusive, quando ele é ele morreu né? aqui em Tiguar, aqui pertinho de onde nós estamos, é. né? logo depois do depoimento dele. Era um vizinho nosso aqui, né? lamentavelmente tinha, tinha esse vizinho aqui. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito chocado né? quando eu vi o vídeo da comissão, A ah, nosso erro foi deixar ela viva. Foi. Talvez, foi. talvez, é, se ela não, não, não deixasse ela viva, talvez a gente nunca viesse. Também, houve vários outros relatos. O próprio Beto, que foi é, depois do objeto do livro, eu vou recuperar o nome da, da, da, da, da autora aqui, que também foi lançado. A gente teve um evento lá no, no Palácio Rio Negro. Foi a Cristina vários... Chassel. Cristina Chassel. Obrigado. É, obrigado, obrigado. É, é, ali mesmo relatava né, a passagem do Beto o né, codinome Beto pela pela casa da morte então talvez aparecesse esses relatos mas é, claro que foi evidente que a, a, a coragem o sofrimento da Inês foi o que trouxe à tona essa face tão horrível e é aquela coisa que as pessoas às vezes não, é, não aceitam Acham que a violência é só pelas periferias, numa área nobre, de uma cidade nobre, que é Petrópolis. É, é. Bom, gente, isso é só uma introdução. Eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho de vocês, se apresentassem, tá? E depois a gente vai falar um pouco como é que foi a construção do espetáculo, o trombone e o fuzil. Né? Agradecer também o Pitersana, o professor Pitersana, é um grande parceiro nosso que está aqui na, na retaguarda técnica, porque. Eu me enrolei aqui com a parte de transmissão. A gente quer é do século passado, como eu sempre falo, tem algumas dificuldades. Mas não tem jeito, não, a gente vai ter que vergar para isso e, e se apropriar desses instrumentos. É, né? que a gente está indo longe com isso. Agradecer seu Peter pela ajuda desde sempre. Né? E vou pedir o Peter para tentar colocar um, um trecho do espetáculo mais à frente. Então, Peter, Silvio, por favor, se apresente aí. Fala, Silvio. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Pita, Pita Cavalcante. É, no caso do espetáculo Trombone Fugiu, eu fui convidada pelo Silvio para dirigir o espetáculo, né? E normalmente o Silvio é que dirige, normalmente, no, no grupo. Mas a gente faz umas parcerias também, e nesse caso fui eu que dirigi, porque ele, no caso, estaria atuando e eu não estaria atuando. Então, nós fizemos essa opção, né? E eu tive, assim, um, um cuidado de fazer uma montagem, a produção do espetáculo, que fosse uma coisa bem fácil para ser levada para qualquer lugar, porque a, a primeira ideia da gente realmente era assim, era viajar o máximo possível, levar o máximo de lugares possíveis é, dentro do estado do Rio, dentro do Brasil mesmo, porque a gente considera que é um tema muito relevante, né? e a gente realmente conseguiu fazer algumas algumas viagens, é, muitas apresentações para projeto escola, mas não como a gente gostaria de fazer. Então, a, a montagem da peça foi essa, foi um cenário mais básico possível, uma cena mais limpa possível que eu quis fazer, e, e não somente para a questão da, da, da viagem, você poder levar para qualquer lugar, em qualquer lugar você arruma uma cadeira, duas cadeiras, quatro, três cadeiras, no caso que são três cadeiras, quatro cadeiras que tem cena, uma mesa e quatro cadeiras e um cubo que a gente levava com o trombone. Então era uma coisa bem simples mesmo para poder apresentar mesmo em qual, e, e para qualquer lugar, né? Que não tivesse a mínima estrutura, não tinha problema. O um espetáculo a gente não baseou o espetáculo com, com muita luz, então é uma coisa simples mesmo para para esse para esse objetivo. E também é, tem uma questão. Quanto mais você coloca informações no cenário, e a indumentária, e nos personagens e tudo mais, você cria muita... Você desfoca, uhum. né? você cria um barulho, você cria ruído. Porque você mostra um quadro, mostra uma coisa no cenário, você desfoca né? a atenção das pessoas que estão assistindo aquilo. Então, eu quis focar exatamente só na questão da história e dos personagens, por isso também essa coisa mais limpa, né, mais minimalista, que é, inclusive, uma, uma opção bastante que a gente tem nos nossos trabalhos. E eu acho que é isso, a gente teve uma, uma, um elenco legal na época, bem, bem formado para, para os personagens que a gente, possível, tinha criado, e eu acho que foi bem, bem aceito, né, a gente teve, assim, teve uns efeitos especiais que a gente elaborou durante a apresentação da peça, que é aquela coisa da tortura né, que a gente apresenta. Então, tem os efeitos especiais, que não é uma tortura, mas é uma tortura devido a como é feito. Né? Então, tem muita gente que fala ah não precisava ter mostrado isso. <risos> mas a gente não mostra nada, na verdade. Está tudo na imaginação das pessoas. Né? Então... Então, acho que é isso. A princípio, depois a gente vai falando mais alguma coisa. Passar a palavra para o Silvio. É. É, meu nome é Silvio, Silvio Costa Filho. Eu sou do grupo... Nós somos do grupo... Somos casados também, né? Somos do grupo teatral pessoal aí, que esse ano completa 35 anos de atividade ininterrupta na cidade, sempre montando, fazendo cursos e... E, e várias atividades né, dentro da área de artes cênicas. É, conhecemos o Adriano nesta apresentação, lá no Palácio Rio Negro, que tem uma curiosidade também, uma coisa do destino, né, porque o Palácio Rio Negro, durante a época da ditadura, é, ele funcionou como uma brigada militar, era assim, um local, inclusive, que a gente passava lá do lado de fora e ficava imaginando né? o que pode estar se passando. Nem sabe-se direito o que pode ter passado lá, mas era uma brigada. E acabou que a gente estreou uh, esse trabalho da, do trombone e o fuzil no Palácio Rio Negro. Que, porque agora nós temos uma parceria, estamos num momento diferente, né? já na época já estávamos, agora já é diferente de novo, mas depois a gente fala sobre isso. É, e Essa peça, eu posso depois contar um pouquinho da história e como que ela surgiu. A gente está só na apresentação. Né? Então, faço teatro há muitos anos, né? Fiz no Rio, fiz em São Paulo e... e mas nós temos uma proposta de teatro, assim, que é uma coisa muito artesanal. Né? A gente trabalha fazendo tudo, a gente não um, um compra as coisas, a gente faz, a gente produz, e a gente busca um teatro que tenha mais a nossa cara, a cara mesmo do Brasil, onde a gente possa fazer em qualquer lugar, de qualquer forma. Nós já fizemos muito teatro né, em Na época, a gente fazia num caminhão, é, no projeto Mambembe, de, de teatro nos bairros que nós fiz, fiz, conhecemos a Petrópolis Real, né? A Petrópolis não imperial, mas a Petrópolis Real, <risos> onde nós subimos os morros, encostas todo final de semana a gente ia no caminhão o no nosso palco e lá nós apresentávamos e era para fazer três meses acabou que a gente fez foram sete anos, né? É. É, todos os finais de semana e que foi um trabalho muito gratificante, onde eu aprendi mais ainda teatro, muito mais até do que na escola de teatro, né? que foi ali fazendo com as pessoas na comunidade, no meio da rua, as pessoas ajudando a gente. Então, isso marcou muito o nosso grupo. E a gente tem um projeto que, desde que eu comecei a escrever para teatro, também gosto de escrever, também sou professor, né é... É, fiz curso de letras e tal, para escrever, porque eu queria escrever para teatro e tal. E, desde, desde sempre, né é, a gente tinha uma proposta para fazer um trabalho, acho que o artista tem que fazer um trabalho para o lugar onde vive, sabe? É um projeto cidadão, é um projeto que você tem que desenvolver naquele lugar onde você vive. Então, fizemos esse projeto Mambembe, depois fizemos um projeto que foi... É, quando Petrópolis fez 150 anos, Seste Centenário, fizemos um levantamento da história da cidade através dos jornais, e fizemos um espetáculo chamado Petrópolis em Revista. E depois veio essa, essa história, entre outras peças que nós fizemos, veio essa história que não era contada na cidade, que é a história da Casa da Morte. Muitos conhecidos, meus amigos, até professores não sabiam da existência da Casa da Morte. Muita gente. Então eu fiquei, eu trabalhei isso também com os meus alunos, né? E aí vem a história de como eu, como é que eu construí a peça, tudo isso, mas eu acho que depois a gente fala sobre isso. Só uma, duas coisas. Inclusive, parece que o Palácio Rio Negro, a reunião pré-AI5 foi feita ali, né? Aquela então, nefasta reunião, que teve gravações, inclusive, foi feita dentro, era o um ponto de encontro, né? que tinha Juiz Fora, tinha Caminho de Brasília, Juiz Fora, enfim. Né? Parece que esse encontro foi feito ali. Em Petrópolis, e... ali. É, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. E, e, Silvio, o espetáculo foi montado, mais ou menos, na verdade, em 2011, né? porque em 2012 eles apresentaram, então foi um pouquinho antes. Né? Também foi essa construção do, do, do espetáculo, né? E como é que você chegar naquele formato ali de, de, de diálogo, né, de, de representação, até da sociedade, que eu lembro desde, o também vejo espetáculo, de posicionamentos e que acho que se encaixa muito né, com o que a gente tem hoje. né? Não vou dizer os personagens, você vai dizer quais são, né, o cara traçado ali, você tentar tentaram representar. Então, como é que foi a construção? Vocês começaram a fazer quando esse espetáculo, né? a escrever o roteiro? A Pita me falou mais ou menos que tinha um roteiro escrito, e como é que foi essa construção desde desde escrever o roteiro até até que ele foi realmente é, apresentado? É, olha só, essa história começa bastante tempo antes, na verdade. O mote para para vir a escrever isso um dia, né? E foi, acabei escrevendo isso em 2011. Mas eu dando aulas no curso noturno numa escola pública. Eu sempre trabalhei em escola pública, até por foi uma opção. É, uma vez trabalhando a, o período da, da literatura de resistência, né? Que aconteceu durante os anos de chumbo e tudo isso. Aqueles textos, tudo. Eu trabalhando na, na literatura e, e, e, e os filmes, toda toda a, a manifestação, a expressão cultural do período. Eu estava falando sobre isso. E um aluno é, no meio da sala assim falou professor essas coisas não aconteceram assim desse jeito que nem o pessoal fala e faz filme, escreve não e é isso é exagero isso é para fazer para fazer arte para aí ele continuou falando o meu pai era militar na época e fala que não era nada que nada disso acontecia eu falei, que é, ah, que é um pouco de invenção, é um pouco de invenção né? das pessoas. O que não acontecia? Aí eu falei, ah, assim, o seu pai era militar e tal. Aí eu caprichei, Adriano, eu, eu, eu caprichei <risos> na dose sobre a questão cultural da resistência na época. Aí peguei, os, peguei filmes e a gente passava para a turma. E aquilo também foi, nós promovemos um debate, né? como o seu debate-papo ali nas aulas sobre isso, né? E é engraçado o nome dele era, até, era Fernando Henrique, o nome desse aluno <risos> engraçado. Sério. É sério? Ele era e tal, mas e aí eu passei, passei filmes, é os um filmes que que, que que a gente já conhece, né? Que mostram o período tudo isso. É, textos literários, falei sobre a, a questão da metáfora, que a gente tinha que falar por metáforas, né? para escapar, mas para falar, é, e coincidiu também na época que eu estava, é, nós estávamos fazendo uma, uma leitura dramatizada de um texto do, do Francisco Guarnieri, que chama-se Ponto de Partida, que o Guarnieri escreveu logo após a, a, a morte do Herzog, o assassinato do Vladimir Herzog, né? e que teve aquele circo horroroso que eles falaram que ele tinha se suicidado <risos> e tal, se enforcado Mas e não tinha altura, nem altura, é assim. né? Na, a foto mostra bem é. aquela, uma daquelas coisas é absurdamente né? ridículas. E, e o, o Guarnieri escreveu uma peça chamada Ponto de Partida, onde um, um poeta aparecia morto, no, na praça central é, da, aldeia. da aldeia, de uma aldeia medieval, é. ele, ele joga isso para uma aldeia medieval, e assassinado. Não, como se ele tivesse suicidado. se suicidado. Né? E era uma, uma, uma comparação com o que tinha acontecido com o, com o Vladimir Herzog. E eu também convidei os alunos para irem assistir, né? conheciam, eles foram e tal. Aí depois a gente conversava, eu falei, e aí, você ainda acha que tudo ele fosse? Assim, é, Aconteceram algumas coisas, sim, tal. Eu Acho que não foi bem isso tudo, não, mas aconteceram. E aí eu toquei no assunto com eles da Casa da Morte. Por quê? Porque quando eu era um jovem, lá no século passado, né? aquele século é. que a gente falou sobre ele, ah. é, eu lia muito o Pasquim, sabe, Adriano? Que era um jornal, na época era a resistência que a gente tinha, era o Pasquim. E foi no Pasquim que eu tomei contato com a, com a existência da Inês Etienne Romeu, porque ela deu uma entrevista logo que ela saiu da prisão, em 79. Ela deu uma entrevista bombástica para o Pasquim, onde ela contava aquelas coisas, né? começou a revelar aquilo, tudo, e falava na Casa da Morte, e falava de Petrópolis. Né? E eu fiquei com aquilo na mente, tanto que quando eu fiz a, a, escrevi a peça sobre a história de Petrópolis, é, eu, eu coloquei esse, essa cena da, da, no texto. Né? Não sei se no final a gente acabou colocando em cena ou não, nos 150 anos. E aquilo ficou. E aí, muito tempo depois, é, o, fazendo uma oficina de dramaturgia com, com a Carla Faul e o que Henrique é. Tavares, né? que incentivaram bastante. Eu estava fazendo uma oficina aqui em Petrópolis, eles estavam fazendo, era um projeto. E aí tinha que fazer uma cena lá na oficina de dramaturgia, escrever uma cena. E aí eu lembrei do episódio, e aí eu resolvi fazer sobre o medo paralisante. Né? Aquele medo que não deixa as pessoas agirem, fazerem as coisas. Né? Por medo, né? E aí eu fiz uma ceninha que eu chamei de Apaciata onde os personagens eram o do trombone e o fuzil. É, os personagens eram o pai, o filho, o filho e a filha. A filha era uma militante, estudante de história e tudo. O filho era, era, era um, uma pessoa muito ligada ao pai e tudo isso, Ela trabalhava numa oficina mecânica e tudo isso. E, a, e era a véspera de uma passeata que aconteceria em Petrópolis, é, fazendo a campanha, pela denunciando a Casa da Morte, e fazendo a campanha para que a Casa da Morte se transformasse num centro, centro de memória, verdade e justiça. Só um detalhe, <risos> a gente vai pegar um pouquinho desse traçado histórico. Quando mais ou menos começou esse movimento para do, do, da, da, o tombamento? Foi, foi nesse período 2011, 2012, 10? É, 10, 2010. 12. 2010, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos já estava começando a movimentar isso. Sim. Começou, Começou a criar isso. É. E aí eu estava em 2011. O que né, eu estou te contando. E aí eu fiz uma cena sobre isso. Né? E eu quis humanizar os personagens. Não queria fazer aquela coisa só de vilão e. e né? ah, o cara é o vilão é e, e, e o, o outro. É... É. Não, eu quis também ver o um lado humano, né? para discutir isso, para até ter uma, uma questão de, de. que as pessoas pudessem ouvir sem preconceito, né? ver os lados e tal. É claro, tomando um posicionamento que é impossível não tomar diante de, de tal situação. E aí. É, e aí eu fiz aquela cena. Na época a gente trabalhava, e foi em 2011. E para 2012 aí a gente estava no já no, no, no palácio Rio Negro e eu falei para Peter Peter eu vou eu vou transformar essa cena eles gostaram da cena fizemos leitura junto com eles e tudo e aí eu falei eu vou transformar isso numa peça a gente vai montar lá no, no, no palácio Rio Negro né e aí comecei a escrever a peça ela apita junto comigo também, dando ideias e a gente lendo juntos e falando aqui, não, é melhor botar isso, botar aquilo. E nós optamos mesmo, como ela já disse, por fazer uma coisa simples, né? Que pudesse ser levada em qualquer lugar, qualquer é, quadra, qualquer escola, qualquer praça. Nós já fizemos em praça pública, já fizemos no teatro grande, já fizemos no teatro de Friburgo, Teatro Anchieta, já fizemos é, em, em teatrinho pequeno, de escola, fizemos no CIEP, então era para fazer em qualquer lugar. E que fosse uma coisa que houvesse uma empatia, então eu coloquei como a gente vai fazer isso, vamos fazer isso dentro de uma casa simples, de uma família de classe média, e o cara é um militar, o pai, né? Um ex-militar, só reserva, que ele né? era um militar, é, é, tá só que entrar. ele era aquele que era um cara, mas não vou fazer o mauzão, né? O vilão tá? Vou fazer um cara, né? Que estava que, que ali e nem sabia onde que ele estava direito, o que, que estava se passando. Né? Tinha uma opção de vida, de trabalho, de emprego e. É. Só que ele tinha um detalhe que o humanizava mais, que ele era um trombonista, sabe? ele tocava trombone na banda do Exército. O máximo que ele fez foi isso, entendeu? Ele tocava trombone na banda do Exército. E ele não sabe, realmente era um daqueles que não estava sabendo direito. É claro que, que tinha todos aqueles preconceitos, aquela coisa toda que na peça a gente a gente vê, né? na discussão. E coloquei essa discussão entre esse pai, né? o filho que não queria que mexesse de jeito nenhum nesse assunto, entendeu? Porque ele tinha preocupação com o coração do pai e que ainda por cima esse pai tinha um problema de coração, então ele não podia se alterar. E a filha que era Diana, que era habilitante, o irmão tinha muita preocupação porque achava que ela ia acabar matando o pai de ficar mexendo com essa situação, né? E aí, e, e o pai? E, e com isso a gente discutia toda a questão e trazia a Casa da Morte à baila, né? falava sobre isso, porque também a nossa cidade, não, a maioria da nossa cidade não conhecia, não sabia da existência dessa Casa da Morte. Né? Petrópolis é uma cidade assim, onde muita coisa já aconteceu aqui, você falou da reunião, Muitas coisas aconteceram por causa dessa coisa, da cidade, meio para paraíso, calma, tranquila. E muitas vezes ela foi utilizada para coisas horrorosas, né? que não tinham nada a ver com paraíso paraíso. Né? Muito pelo contrário, como foi o caso da Casa da Morte. Então, foi assim que nós fizemos a peça. Né? E tivemos... Foi difícil o processo, apesar de tudo, aconteceu... Aconteceu até apesar da época, era uma época, vamos dizer assim, de bastante perspectiva e progressista, né? vamos dizer assim. Com... A época era, era, é, a época era. E teve uma coisa, assim, que não foi previsto mesmo, que nós estreamos a peça. É, logo na semana no, na, na acho que na mesma semana, semana na mesma semana no final da, da semana da comissão de era tava... é, é Dilma é, né é, Dilma. que foi instalada a comissão nacional é. e aí teve uma repercussão assim acabou que o Globo também estava começando a fazer umas umas matérias foi que até que teve a, a entrevista com o Malhães eles fizeram fazer uma, fizeram fazer uma entrevista com a gente tudo isso e a coisa ganhou uma dimensão a nossa peça né porque coincidiu daquele momento é, também, é. né? Mas o mais importante foi ver alunos, gente é, sabendo, e, e teve assim, coisas é, é, gratificantes, emocionantes, como pessoas, quando terminava a peça, virem abraçar, chorando. É. Porque o que, gente, o que aconteceu é que teve pessoas que a gente conhecia que tinham vivenciado aquela época, que tinham sofrido torturas, inclusive... É. E que foram assistir a peça. É. E isso foi o que o Silvio está dizendo, que foi gratificante, pelo, pela resposta dessas pessoas, quando acabava a peça, eles vinham falar com a gente. É, agradecendo e tudo aquilo. Eu que agradecia né, pelo é. papel é, heróico e cidadão que as pessoas tiveram. Então, isso foi como a peça foi construída. Né, com essas e, ideias e a lutas. gente também tem, um, tem uma questão. Né, porque aqui em Petrópolis, a gente, a gente também tem uns conhecidos que são parentes irmãos da Jana Moroni, Sim. que também foi morta na guerrilha da Araguaia, na ditadura. Sim. E são amigos nossos pessoais, né, que é o Breno Moroni, até um ator, e o Ciro. E a gente assim, a gente tem convivência, tinha convivência com agora, não porque eles não estão aqui, mas é... então o Ciro também queria falar da Jana, né? Porque era uma, era uma militante de Petrópolis, né, e que tinha sido assassinada também na ditadura. Ela foi assassinada no Araguaia. Ela tinha feito biologia e ela trabalhava lá como como paramédica, né, é. e fazendo fazendo partos e etc. E ela foi assassinada no Araguaia. Também seria assim uma homenagem também à Pela Joana, ditadura, né? Seria uma homenagem também, né? É. Para a Joana Moroni. Agora, é, eu não sei se você quer falar alguma coisa, eu posso continuar falando. Não, é, é, você, vocês produziram, produziram isso aí no decorrer de, de 2011, né? É, a Comissão da Verdade. Foi, foi que mês mesmo que foi estreado lá no Palácio? Foi inteiro. em maio. Foi no mês da Comissão. Foi, foi na semana. semana. Foi na semana. E não tinha nada previsto. Não tinha nada previsto, não, a gente não Pegou sabia. a gente de surpresa. É, a gente não sabia da Pegou instalação da coisa. A gente começou a checar as datas, começou oh, caramba, olha só. E foi... E aí uma a coincidência coisa mesmo. Ganhou até mais dimensão. Agora, teve uma coisa muito dolorosa, né que foi... Porque aí para eu fazer essa, essa peça também, ver todos os lados, ver a dimensão da coisa, eu comecei a ler muito. Ler muito, pesquisar muito na internet. Aí eu tinha um blog, eu colocava as coisas no blog. E eu fui ficando, assim, em alguns momentos, eu ficava péssima, porque eu, eu, eu sabia o que, que, que tinha acontecido, mas eu não tinha a dimensão do Os horror, horrores. do horror, <risos> da, da, da capacidade doentia né, de pessoas. E como é que um Estado promove uma coisa daquele nível né? e por isso tão necessário né, que, que as pessoas soubessem a dimensão do terror da, da, da, da, da coisa doentia que era aquilo tudo e que foi aquilo tudo e que aconteceu aqui em Petrópolis e inclusive com com, com a facilitação da casa por um prefeito da época, é, Ares da Mota, né? E, e tanta coisa, tanto horror, né? E principalmente nessa figura, que é a figura da, da Inês e Romeo Romeu que a gente só ficou sabendo dessas coisas todas porque ela conseguiu a única sobrevivente desta casa malfadada É, e tem uma coisa, né? A gente até, por causa da entrevista, a gente retornou a ver algumas histórias da Inês, né? E realmente, assim... Eu fiquei muito impressionada agora com a história da memória da Inês, porque a memória dela e ela sofrendo aqueles, aqueles horrores todos e naquela aquela loucura toda, ela podia ter ficado é até meio maluca, entendeu? Porque muita gente não aguenta muita gente. É muita dor. Não, não aguenta é. nem os choques, entendeu? Muita gente não aguenta nada do que ela aguentou e ela ficou viva. E além de Viva, ela guardou na memória todas as tudo que serviu de informação, que servia de informação. Os nomes ela. das pessoas. Então, assim, é o impressionante, número. É impressionante. O, o número do telefone da casa, ela escutou uma única vez. 40, 90. E não sei depois de quantos anos ela lembrou desse número e falou, e eles foram procurar. Foi aí que eles chegaram na casa. Ela, ela lembrava o nome do cachorro do Mário Loders. Que era o dono da casa. Que era o dono da casa, que levou uma, uma vez o abate de chocolate para ela. E ele disse que não, mas ela falou que sim. Então, ela lembra, ela, ela, ela sabia todos os nomes que eram falados ali dentro, ela guardava, ela sabia, Exatamente. ela conseguiu. Na, na, na exposição dela, ela, na, na, na delação dela, ela conseguiu lembrar dos nomes todos dos guerrilheiros que foram presos e mortos ali dentro. Os apelidos. Os, os codinomes e tudo mais. Então, assim, realmente é uma coisa assim, fantástica ela, com a memória dela, ela ter podido resgatar toda essa história para o Brasil, né? Para o Brasil e para o mundo, né? porque é uma história que não podia ter ficado velada de forma alguma. Uhum. E o que a gente conversou na época da, da montagem da peça é que assim, a gente sabe que na Argentina, por exemplo, tem lá as avós da Praça de Maio, né? que elas, essas avós elas fazem um trabalho, né? já desde há muito tempo, depois da ditadura, não sei quanto tempo depois, mas depois da ditadura de lá, elas vão nas escolas e contam as histórias para as crianças, né? para os jovens, para as crianças que estão na escola, para todo mundo saber tudo o que aconteceu. E aqui no Brasil, essa história da anistia por um lado foi uma coisa que foi boa, mas por outro lado... Tem, a gente tem algumas dúvidas com relação a isso, porque não se podia falar mais nada, tudo estava perdoado de um lado e de outro, enfim. Ficou, <risos> Ficou uma igual. coisa meio complicada, é. né? Então, ninguém queria mais tocar no assunto. A gente tem amigos assim que falam, não, vamos tocar nesse assunto, pelo amor de Deus. Deixa isso para lá, esquece isso. isso. É. Gente, não pode ser assim, porque agora, a gente já falava antes, mas agora, a gente está vendo o que, que aconteceu com as pessoas que não souberam o que aconteceu na ditadura, não sabiam, não souberam nada do que aconteceu na ditadura, tem aquela ideia da televisão da Globo que passava, que tudo era um mar de rosas, né? e acha que tudo foi tudo bem, não foi nada bem, não foi nada tudo bem. Né? Meu Deus! Então, é. essas pessoas hoje estão aí pedindo é, ditadura, exército na rua... É. Evitar... Elas não tem noção, é. noção do que é você vivenciar um país sitiado da forma que a gente viveu, porque a gente viveu essa época. É, né? é, pois é, a, a minha, eu tinha 10, eu tinha 9 anos de idade, 10 anos em 64. É, fiz 10 anos em 64. Mas minha, toda a minha juventude. Foi, foi bloqueada, foi ditadura, entendeu? É. Porque foi durante a ditadura, é. então eu fazia música para festival, a minha música tinha que ir para censura, né? muitas vezes era censurada. É, eu, depois eu fui fazer teatro, a gente tinha que, que, que fazer a, as apresentações da, da, da pré-estreia, tinha que ser para os censores, os caras sentavam lá e ficavam olhando o que, que você podia e o que, que você não podia falar, fazer, representar. Então foi toda uma juventude cerceada. né? Faltava e ar. Fase adulta também, né? Faltava ar e faltava asa. E já é, entrando na fase adulta. E é anos que é. a gente viveu isso? Exato. Mas eu vou pedir aqui ao Peter ver se ele consegue colocar uma parte do espetáculo. A gente está aqui com dois monitores aqui é, é, passando para as pessoas, né? dividindo, pedindo aqui o a ajuda do Peter, mas vamos lá. Aí vocês antes da gente passar a gente antes da gente passar mais um minutinho e coloca aqui antes da gente passar esse trecho, né? Eu queria destacar uma coisa que naquela semana, né? O quando quando foi apresentada a comissão, né? Lá, lá em Brasília. É, eu lembro de ter referenciado um, um colega que trabalhava na SDH, né, para ele olhar a cara do Temer. O, o Temer, ele, ele, ele sentava, não sei se você lembra na, na posse da Dilma que ele andava, não, aparece muito isso na... na aliás, esse destaque, né, não, não é um destaque meu, foi um destaque do documentário, né, é, Democracia, e Vertigem, né? Democracia e Vertigem, e aí, é, foi o detalhe como ele ficava olhando, né, segurando as mãos e tal, e é engraçado que é, me, me fez lembrar quando a gente viu lá. Eu falei, você falei seu coisa para fala, assim, você fala. Você, fala, você tá, tá ligado a outra coisa, né? era outro um momento mais importante do que. É, eu falei assim, já viu a cara do Temer o Lula tá Dilma? Né? Que cara assim. Sabe, a cara meio de. Sei lá, era, era, era, era, o, era o urubuzão mesmo, cara. Era uma coisa é. assim. É, Dá aquela fria, mas passou batido, né? Passou batido naquele, naquele momento. E, assim, a gente é, acha que, que, não há um acaso, né? é, a importância... Por isso, assim, todo ano, aí, vamos pedir uma desculpa, porque eu, é, toda a gente tem uma, uma questão na instituição que é, a gente pega uns efemérios, algumas datas emblemáticas, para nos pautar. Porque a gente hoje está nesse debate que, assim, é, as coisas foram tão desmontadas que é, eu prefiro... Eu, antigamente, eu falei isso com vários colegas, a gente achava que a taxa de sucesso da gente quando a gente até atendia a gente. Né, como a gente teve aí na região, o pessoal do CDDH e, e o IEC, quando a gente foi para os bairros, né, após as chuvas de 2011, em 2012, quando teve desaparecidos, né? achava que ir para a rua, atender, quando já tinha uma situação, que era a taxa de sucesso. Só que essa coisa, a defesa dos direitos humanos, é quando já teve a violação. A defesa é quando, muitas vezes, não tem mais volta. Não tem reparação da perda. Né? Hum. É, e, com o tempo para cá, né, o que eu achava que não era, aspas, né, fazer uma meia-culpa tão importante assim, que era você fazer um trabalho exaustivo de promoção dos direitos humanos, ou seja, o que vocês fizeram lá, o que vocês construíram com a peça, ela me marcou e marcou um monte de gente. É esse processo de promoção do debate, da reflexão, e eu acho que a cultura ela é não que os debates diretos as reflexões os nossos seminários os nossos rodas de reunião, hoje não sejam relevantes mas eu acho que a cultura ela ainda mais nessa essa fase ruim de governo que a gente vai passar essa fase ruim de pandemia de tantas perdas que também a gente vai passar a reconstrução falei isso com a Pita quando a gente conversou né a gente não tem como a gente não, a gente tem uma responsabilidade desculpa estar dividindo é. isso aqui, nesse processo de reconstrução. É. Aí a gente pensa assim, né? eu estou com 51, aí, pô, cara, essa altura da vida, a gente já passou por isso, por aquilo, foi, voltou, não sei o quê, já fez, vai ter que fazer tudo de novo? Eu acho que a gente vai ter que fazer tudo de novo, e só que agora não vai dar para esperar um processo de redemocratização como a gente teve, uhum. é, de certos assuntos serem discutidos é, quase 20 anos depois, uhum. entre o fim, da, fim da, do... do do pior da ditadura, né? o, governo, o governo Geisel ali, o começo do governo Figueiredo, Figueiredo, os atentados ali no comecinho da década de 80, uhum. e você ter isso como política de governo, e você ter uma certa liberdade até dos movimentos sociais, foram 20 anos. Não uhum. Vai dar para ficar 20 anos esperando para a gente ver as responsabilidades que estão tá acontecendo agora, e principalmente a gente desmontar esses antagonismos de, sociais de gente que não é diferente. É o, é o cara que mora é, é, é, praticamente dos mesmos, a gente na Baixada vê muito isso, dos mesmos bairros, com o mesmo nível social, financeiro, até intelectual, fazendo discurso totalmente antagônicos, um de promovendo ódio, de destruição é. do outro, xenofóbico, misógino, tudo que tá, tem acontecido. E a gente conseguiu aí, vamos botar o botar um vídeo aí, o Peter. É o trechinho da peça. E o que é isso? Cartazes para passear de amanhã. Ah, a tal passear. Olha, não. Pela punição aos torturadores. Pela criação do centro de memória, verdade e justiça. E o que é isso? Centro de memória. A gente quer que aquela casa onde aconteceram tantos crimes. É. Quem ia preso lá para aquela casa não saía vivo. Só Inês Etienne conseguiu sair. A duras penas. E foi então que ficamos sabendo. Mas os caras que eram presos. Não eram terroristas, bandidos? Ih, vamos com calma. Tá misturando tudo. Muita gente que falava isso na época, ou não sabiam do que falavam, ou comissão estavam. De isso, comissão disso, comissão daquilo. Que... Passeata, manifestação. E essa tua turma da esquerda não olha pro próprio rabo também, não? E o que eles fizeram? Eles também não mataram gente? Guerra é guerra. Não era guerra. E mesmo na guerra. Tortura um é crime. Vem aqui debaixo do nosso nariz. Que nosso nariz? O nosso nariz nem existia ainda. A gente não tava nesse, nesse mundo. O pai sim, tinha, menos que a nossa cidade de hoje Tava lá no exército. Era militar. E você que fica metendo seu nariz onde não deve, teimando. Já pensou o que pode encontrar? O pai foi o sargento da banda. Que eu saiba, não passou disso. Ah, que eu saiba, que eu saiba. E se foi mais que. Isso, hein? Já pensou o problema que você pode criar? Sossega, Diana! Sossega! Seu Sérgio, teu pai, Sargento Souza, tava lá do lado deles, da revolução! Golpe! O nome é golpe! Ah, golpe e revolução pra mim é tudo a mesma coisa. Não! Não é não! Essas coisas é que tem que ser muito bem definidas. Tem gente que acredita que aquele atraso, aquele terror foi bom pro país assassinaram os nossos ideais, transformaram os nossos sonhos em pesadelos, exilaram a inteligência. Outro dia, eu vi um cara falando que naquela época não havia corrupção, que aquilo era tempo bom, mas era a própria corrupção de tudo e de todos. A gente não tinha nascido em 70, mas nós herdamos esse mundo e é preciso saber o que fazer com essa herança. Tem um aluno meu que me disse que isso nunca aconteceu aqui no Brasil, que não havia tortura. Pode uma coisa dessas? Aquele sim era o país que ia pra frente. Agora, olha aí, é só corrupção. E ainda dão dinheiro pra família de gente que era inimigo do Brasil. Pai, mas é exatamente o contrário disso. As pessoas lutavam pela liberdade, pela justiça em nome do Brasil. E olha só, corrupção sempre existiu. Só que agora ela aparece. E antes ficava escondido e ninguém pagava por nada. Eles queriam era transformar isso aqui numa Rússia, numa China, numa Cuba. O senhor precisa se informar. Precisa saber umas coisas. Olha, eu venho pesquisando há muito tempo. E lá no computador tem uma porção de material que prova para o senhor tudo o que eu tô dizendo. No computador? No computador tudo pode ser feito, inventado, revirado. Vocês ainda estão discutindo isso, é? Ó, oh, oh, isso que dá televisão quebrada, hein? Vou já já lá no Beto buscar a nossa televisão que já deve estar pronta. Boa ideia. Aí a gente pode assistir uma novelinha, o um futebol, e acaba com esse papo furado. O senhor já ouviu falar? Em pau de arara, cadeira do dragão, afogamento, pimentinha, choque elétrico, soro da verdade, estupros. Foram mais de 100 métodos de tortura. O pior é que morreram inocentes, que nem sequer sabiam direito do que acontecia, de tanto que foram torturados. E isso, na linda cidade serrana, que, segundo o seu hino, tem gloriosas tradições. Essa é uma mancha. E nós temos que fazer alguma coisa. Essa aí é, é uma, vamos dizer assim, uma segunda parte né, do espetáculo. E, é, na, na, vamos dizer assim, no trecho o seguinte, foi uma coisa de de liberdade nós subdividimos uns trechos, né? É, a gente é, tem uma cena. Eu queria que vocês falassem da construção dessa cena, o, o que motivou, né? Porque é, o espetáculo ele segue uma linha dessa de diálogo, de mostrando os antagonismos, os posicionamentos, né? É, e quase todos os argumentos são até legítimos, né? De todos os três personagens ali, você tem legitimidade. É, aquele que tem o direito até de se alienar, de acreditar... Eu acho que só não tem a legitimidade de você negar a sua história para não ocorrer. É, só não é legítimo isso. Né? Corrigindo só um detalhe, você negar a história. E a gente aqui na, na Baixada Fluminense, vocês a gente tanta coisa, quando a gente nega a história, a gente tende a, a, a repetir, né? a cometer, Exato. a deixar acontecer é, o que está, por exemplo, a gente hoje... A não revisão do que foi esse período de maneira mais profunda viabilizou todas essas coisas que emergiram do pior do esgoto da história, do pior das práticas políticas. Porque Exato. se houve ditadura militar, ela foi baseada em uma, uma classe política que só operava da mão para a boca. Então, tinha os seus interesses venais ali. Ela foi cessada para além, para muito mais da força que que a, que, a, que o exército, maneiro, maneira não, os militares tinham por ter as armas na mão, né? e o, e o apoio internacional para que se desse o golpe aqui, você tinha uma classe médica... Isso é fundamental. O golpe. Uma classe médica e uma classe política que sustentou, tanto que o debate de agora é que só não ocorre um, um golpe, porque não há quem o sustente, hum. não, há, não há o suficiente... Existe quem o apoie, mas não o suficiente para sustentá-lo por muito tempo. Isso foi fruto de uma classe política, dos centrões da vida, que é, é, né, se reagrupam nos seus interesses, que você muda somente os nomes, mas as práticas e as uhum. relações continuam as mesmas, e que ali cessaram isso. Mas, desculpa se eu tenho estendido, mas fala dessa cena, né, da construção da cena, né? e que depois a gente vai falar, né, que vai disponibilizar essa, esse trecho, tá bom? Fala como é que foi essa construção, das, a parte mais forte né, do espetáculo. É, é tortura, a né? gente... É, porque é. Não, não tinha, né? Não tinha, a princípio, cena de tortura, e a gente chegou à conclusão, de acordo com uma peça aí, evoluindo e tudo mais, a gente chegou à conclusão que, que era importante que tivesse, né? Uma alusão mais real, próximo do mais próximo do real possível. Então, aí a gente. Eu não sei a gente não lembra exatamente mas, porque mas isso... mas, é, mas ao mesmo tempo a gente não queria fazer uma coisa assim. É, escancarada, escancarada sair batendo. É, sádica, né? Entendeu? Então... E aí a gente estava em casa uma vez, eu não sei espetacularizável como... É que... violência, espetacularizável, é, violência. Exatamente. D disse bem, é, é isso aí. E a gente estava em casa, eu não sei o que, que, que a gente estava fazendo, negócio de computador e tudo, e, e a gente projetou alguma coisa na parede. Foi. E aí eu não sei o que aconteceu, aquelas coisas que a gente não sabe direito, como é, que acontece. Você já está pensando, é, então, você de repente... Tá, é... As coisas vão se, se encaixando. E aí, eu, aí, aí veio a ideia né, de fazer uma... Aí, ah, não, aí, como é que foi? É, projetou, acho que é a cena... Já... A gente projetou na parede um, um, um projetor. E aí o projetor aí passava a cena na parede. E aí, acho que o Silvio passou, é. e aí eu vi o Silvio... Com a cena Samba. do computador, falei, gente, caraca. Aí ele, falei, passa aí, passa de novo. Ai, falei, caramba, isso aí pode ficar muito legal. E aí a gente teve essa ideia, a gente foi elaborando e foi dando o fechamento dessa ideia para levar para a cena. É, e aí a gente teve a ideia do sonho. Né? É. E aí como que como viabilizar fazer isso? Só com esses personagens? Esse efeito? A, a, a tortura, né? A tortura. Então aí o que, que acontece? O, o, o menino, o rapaz aí, né? Ele dorme, ali, cansado do trabalho. Ele dorme e tem um sonho. Ah, não. Aí Porque assim o pai, a menina vai mostrar para o pai no quarto é. o que ela tem no computador. É. E ele, aí a gente construiu essa cena. Ele fica na sala, preocupado, mas fica ali e dorme. E dorme. Porque e ele porque tem um pesadelo. Ele está de noite ele dorme. E, na verdade, ele não dorme. Ele tem um pesadelo. Né? E esse pesadelo é exatamente tudo aquilo que ele conversava com a irmã, mas que, na verdade, ele começa... E aí, na verdade, a gente faz um mix do que está acontecendo, do que a Diana está mostrando para o pai né? com, com, com o sonho dele, com o pesadelo é. dele. E a gente cola as duas coisas. E aí a gente coloca também cenas, é, é, imagens e cenas reais, tudo isso projetada... Né? Do e... que aconteceu de fato, é. né? de, de, de, de relatos. E, relatos. Entram, e entram dois personagens, né? em penumbra, entram dois personagens, que aí, no caso, sou eu e a... E a... E irmã, a, a, a, irmã a, a, a irmã dele que a que a taínave fazia a gente com cara com, com capuz e tudo aquela máscara máscara aquela coisa meio horrenda meio escuro e meio né? medieval e, e começa a praticar coisas As torturas com ele, com ele, simular eles. torturas né é. torturas é, e as pessoas acabam ficando meio assustadas, mas a gente não faz nada, a gente fica mais na imaginação das pessoas. Não, aí tem os gritos, fundo, tem né? os gritos dele, porque ele está sofrendo... Tem os gritos é, dele. É, é, é um angustiante, você paga tudo, tudo escuro, só é, a projeção é, é. de torturas ao fundo. Acho que as, as figuras... né figuras, aliás, é assustador. O negócio é... é. é, é, é funcionou é. bem, funcionou é. bem. Depois que para o negócio, tu fica assim... Him? É. É. Quando para você fica, você está assim na cadeira, você, tá... você se engolhe, eu estava na frente, eu fui, eu fui encolhendo assim na, na cadeira é. E a gente bolou uma música também, é, uma... que desse um clima né? É, foi a Tainá que, que, Ai, que foi Deus. atrás dessa, da música e tal, e fazia edição hum. A gente saía dessa, dessa cena, cara, aí quando a gente entrava ali no camarizinho que a gente improvisou Putz, a gente estava mal, né? A gente estava... Ah, é uma é, carga pesada. É, é, é, é uma carga pesada que você tem que tirar. Eu... Tainá sempre falava comigo. Uf, ai, porque a gente queria fazer a cena e fazer bem, e fazia e tal, mas, porra, na hora tinha que tirar aquele peso, porque é uma coisa horrorosa, né? E tudo que a gente tinha lido, e toda a situação, todo o é, contexto, a é gente se para fazer. É então, vinha tudo, a, a, a, a, a, entendeu? Vinha tudo à tona, na nossa mente também. E não e podia teve, deixar cair a petela. E teve né? umas coisas muito doidas que aconteceram. É. Concomitante a gente montando a peça, que foi assim, a Tainá quebrou o pé. É, tanto que ela está mancando Tem uma cena estreia. que ela está mancando, que ela quebrou o pé, ficou com o pé engessado. Assim, na véspera da estreia foi que ela tirou o gesso e tudo mais, e acho que ela aquela bota, Robocop né? É aí que ela pode tirar e ali no Palácio Negro tem aquela escadaria toda para subir, né? De bunda, na escada para ela... subir assim. Ela é subindo assim, <risos> entendeu? Foi assim meio sacrificante Durante mesmo. Durante uma né? época ela fazia de bengala, por isso a bengala. É. E... e teve umas coisas também lá embaixo, porque aqui a cozinha lá embaixo, no Palácio Negro. Agora são os episódios da... É, tinha umas coisas estranhas que aconteciam também, porque, assim, um cara, um guarda vigilante lá do que palácio... Que é nosso amigo, nosso amigo ele. ele. foi abrir uma janela lá de baixo e, a, e o vidro da janela caiu em cima da mão dele. É. Cortou ele com perigo, assim, de horrendo perder de perder o dedo. o dedo. Uma coisa horrível. Aí teve, é, teve, na apresentação, o carro de uma amiga minha, é, alguém passou pelo carro, bateu no carro, um carro assim, a é, é, pessoa nem bate. É, mas o cubaco não bate. Você mexe com essas coisas, você tem Se que estar bem essas É, é, é. A carga a carga é, é uma carga pesada que vem. É uma carga pesada. Mas só, só, só um que você estava falando, e teve uma, uma, alguém falando aqui umas coisas também importantes, para não jogar as coisas para debaixo do tapete, tudo é, isso. É, e é bom, eu, bom ver aqui. É, eu fiquei é, é, lesnido da Costa Lima. Eu vivi com o um irmão revolucionário e um pai militar, olha só, parecido com isso. É, é parecido com a vocês história. É, da olha só. É. É, pois é, é. é, é trocado, mas é a mesma coisa. É, maneira. exatamente. É... O que, que aconteceu, que eu fiquei muito assim, a gente por não ter acontecido esse diálogo, como, como essa pessoa também falou, a falta desse diálogo, e a Pita falou, deu o exemplo da Argentina, de tudo isso, no, no, no Japão, por exemplo, as crianças até hoje, hoje já não sei tanto, mas escreviam sobre os seus sentimentos, depois daquilo tudo que aconteceu na história do país, da bomba, aquilo tudo, faltou a gente trabalhar isso na educação, na cultura, Entendeu? Faltou essa informação, faltou mostrar o que era isso, porque eu fiquei muito assustado, Adriano, quando eu vi uma jovenzinha que não sabe, não tem a mínima ideia do que foi a ditadura, com uma camiseta, fazendo campanha na época do golpe lá do Bolsonaro, escrito Ultra Vive. Sem, sem seja, ela estava fazendo propaganda de um carrasco, de alguém que, que sádico, é responsável um por, por as coisas mais horríveis do mundo, que ela não tem ideia, não tem ideia. entendeu? Porque não vivenciou aquilo. Então, falta, falta isso. Falta isso. Também a gente trabalhar coisas que eu acho que nessa reconstrução que você menciona, e que a gente já tem que estar tá começando agora, entendeu? Eu já tinha que estar tá começando ontem. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em, em conta, e nós, na arte, na cultura, na, na educação, tudo isso, a gente realmente tem que repensar e trabalhar valores fundamentais que, e não deixar acontecer de novo esse pesadelo que a gente está vivendo. Entendeu? É, Silvio, só até para a gente ir, ir encerrando, o papo está bom, mas eu, eu até é, convoca Passando a gente tudo. se fale mais, a gente se fale mais. É, uma coisa muito feia, que eu vou falar, bom dessa história ruim... É que a gente está... Vou pegar uma fala minha, não. O cara que é numa banda punk lá de São Paulo, chamado Garotos Podres. o cara é professor da USP de história ou mal, é, ele falou assim, lá atrás, lá, lá em 2019, que o Bolsonaro está o Bolsonaro fazendo, é, revitalizando o movimento punk. Tanto os velhos punks, como eu que estou com mais de 50 anos, como ele está com 60, quanto uma, uma garotada nova que está vendo... Espera aí, eu tenho essa, essa, essa, essa questão cultural aqui, ela tem que ser instrumento de alguma coisa, né que parecia que se dispersou muito. né E eu acho que uma coisa positiva essa situação toda, ruim mais agravada ainda pelo episódio da pandemia, pelas perdas, pelas todas as tragédias que a gente está tendo, né? pelo desemprego, por todos os retrocessos que talvez estivessem sendo escondidos através de cada cochila de fumaça, Cada escatologia que é criada, cada situação e que o governo atual é questionado, é que está unindo as pessoas novamente. A gente voltou a se uhum. falar muito provocação é, é, é, a isso. Né? Por mais que quase todos os africanos tem que fazer alguma coisa com eles sobre esse assunto, porque, é, voltando, é muito difícil a gente, você como professor, pode dizer bem isso. A professor não sabe não sabe nada, não sabe nada de história. Professor está. É mais fácil assimilar pela cultura e o, o espetáculo, né? pelo pela, espetáculo no sentido, né? Do espetáculo teatral, da, da, da sua maneira de se colocar, né? dar até leveza às situações tão cruéis e pesadas, como nós falamos da, da, da encenação de tortura que vocês fizeram. A gente vai ter que repensar muito como fazer para esse pessoal que está contaminado por o famoso... E o Lula? E o PT? Eu não tenho essa discussão política. Eu não tenho essa discussão, mas o fim de semana agora é me... Tá, E a época do Lula, o época do PT? Eu falei, tá, o quê? Eu estou discutindo, eu não vou entrar detalhe do assunto, eu estou discutindo outra coisa. Era é em relação ao, a relação ao massacre lá no, no Jacarezinho. E... Jacarezinho. É, tal. E logo no PT, nada. Eu falei, cara, não, o que é que tem a ver a coisa com outra? Tudo é uma, é uma discussão antagônica que você não vê você não vê é... É, é, é simplesmente uma posição, as pessoas se encastelaram em tese, se compartimentaram em certas posições, que elas nem sabem onde é que tá, por está, porque está naquela posição. ela não Exato. tem nem defesa. Isso foi por conta de uma série de desmontes que a gente teve. Tudo bem. E aí, assim, desculpa eu estar me estendendo, mas é, é, é, eu queria pedir para a gente ir encerrando esse vídeo. Depois a gente vai descer, vai... vai vai é, editá-lo, os melhores momentos, vai diluir trechos da nossa conversa, vai, vai diluir isso, passar isso nas várias redes sociais, nas redes de internet que a, que a, que a instituição montou. Inclusive, agora a gente está até reorganizando toda essa redes, porque é, é o instrumento que a gente tem, a gente não tem mais pra... Então, a gente tem tá segmentando, né, em vários canais diferentes, para alcançar pessoas em situações de interesses diferentes, né? vai subir esse vídeo também para o YouTube. E, e assim, gente, só para a gente ir encerrando, sobre a Casa da Morte em si, a gente não vai estender aqui, até porque é, a gente tem bastante matérias na, na, na, hoje na internet, há pouco tempo mesmo, nós criamos um portal, um portal memorial, né, que a gente chama aqui, né, dentro do site da Concausa, concausa.net barra Casa da Morte, que tem fotos, tem textos, é um texto que a gente extraiu da, da, da BBC, se eu não me engano. É muito muito relevante, a gente reproduziu o texto, botou lá o link, as fontes né, do texto. Muito é, bom. E, e, e, e vamos, acho que assim, é, reproduzir cada vez mais canais, porque é a maneira que a gente tem de guerrilha, de pegar de maneira eletrônica e sair diluindo isso é. em várias maneiras diferentes. É, né? eu, queria falar, eu queria Fala. falar um negócio com você ainda, antes de terminar, que a gente teve aqui instalada também em Petró, a própria comissão municipal da verdade essa essa, essa comissão produziu um relatório né que é um livro vendo. que é um livro assim foi bem 2018. bem legal bem bem completo eu não vi e agora. tem duas essa comissão já foi diluída já foi desfeita eles produziram esse relatório final. Tem mas muito tem material. duas pessoas: que é a Rafane Paixão e o Glauber, que eu não estou lembrando sobre o nome dele, mas o Glauber está trabalhando com ela e eles formaram um grupo pró memorial da Casa da Morte. É e eles estão atuando, eles estão atuando, inclusive, junto, estive falando com ela por conta da nossa entrevista. Entrei em contato com ela para saber como estava a questão. Eles divulgaram, inclusive. E, ele, e depois eu passo o contato dela, se você quiser, que eu acho que Legal, é uma. Sim, é. Que gente é. Nesse relatório. E eles fizeram um trabalho perfeito. É. Com tem ela. muita coisa sobre todos esses documentos, sobre a inês. É. A isso casa tem da na morte. internet, eu posso te passar também. É, tem Legal. na internet. Comissão Municipal da Verdade Petrópolis. Então, gente. Considerações finais. A gente vai depois que terminar a live aqui, a gente vai começar um pouquinho mais para combinar umas coisas, né? E, e agradecer muito aí, sabe, é, é, essa disposição de vocês. Louvar muito a iniciativa de vocês, porque assim já passaram 10 anos, né? Daqui a pouco faz 10 anos, né? Ano que vem. Mas você vê a importância do que vocês construíram. Às vezes a gente, eu conheço muita gente que faz. Né, de maneira muito simplória, acho que você falou, ah, não, o no nosso, nosso cenário era isso, mas tem um impacto enorme, então a gente tem que ficar martelando, malhando em ferro frio esse tipo de, de, é, de registro, exatamente para fazer esse enfrentamento hoje, um enfrentamento bom, positivo, construtivo, não meramente de desconstrução do outro, entendeu? Uhum. E que eu acho que quem tem essa. essa essa coisa da militância e da militância, o entendimento político amplo e a, o envolvimento com a cultura, eu acho que é, é reagrupar e, e ir para frente. Então, eu queria deixar o que a gente tem hoje de estrutura, não é muito, mas da instituição que a gente também se reagrupou, né, para estar tá divulgando de maneira existente o que tanto o trabalho de vocês quanto a própria, a própria comissão daí. Na, na, na, que a gente tem aqui de possibilidades, de rede, de, de relações, e vamos ver se, flexibilizando um pouquinho mais esse processo, a gente se encontra, a gente faz as nossas redes, as nossas rodas de conversa presencial, que a gente é, é, construa outras maneiras, tá bom? Então, ou seja, eu já estou me despedindo, então, queria que vocês é, é, despedissem pessoal também, fizessem considerações finais, e faz um pouquinho mais da companhia que está fazendo aniversário agora, se tem alguma perspectiva. Vamos esperar um pouquinho se passar esse momento para ver como é que vocês vão tocar aí. Tá bom, gente? É. Tá. Não, eu quero agradecer também você, porque a partir do que você assistiu aqui, que fez aquela filmagem, a gente tem a filmagem, né? Que eu até te procurei. Só se tia, você tinha aquela? É Sim. Só tinha aquela? Sério? Achei, achei, achei. Ah, só tinha aquela. Só tinha aquela. aquela. Só tinha a sua. Pô, legal. Tinha você assim. é legal não. É legal. é legal. Que bom que eu peguei. A gente tem a peça filmada, né? E eu queria agradecer né, esse contato que a gente teve, esse conhecimento nosso. E. E falar que esse trabalho que vocês fazem aí é importantíssimo, Bonitão. né? Fundamental, né? Eu acho que todo mundo que tem esse entendimento, essa consciência, não pode esmorecer nessa hora, é a hora de trabalhar. É como disse o outro dia, não sei quem falou, é a hora de trabalhar é agora. É continuar trabalhando e sempre, né? Eu acho que é isso. E obrigado pelo convite. Ah, então, é. É. Nós agradecemos muito, e é, faltou falar uma coisa, é porque logo. É, quando nós voltamos a apresentar no teatro, no Afonso Arinos teve um rapaz que levantou-se na plateia, ele era do Centro de Defesa dos Direitos é, Humanos, acho que era o Rafael, e o Rafael é. é. E ele estava no primeiro grupo que trabalhou. Pra, pra, pra, e logo depois... E teve umas pessoas da prefeitura que foram assistir a peça e tal. E, e depois, de, dias depois, mais um mês, eu acho, é, o prefeito de então assinou o primeiro primeiro documento para que a casa fosse desapropriada. desapropriada. E aí ele falou, ele falou, assim, olha, eu acho que um um grande um dos grandes motivos dessa casa ter sido agora desapropriada pelo pelo prefeito foi a apresentação dessa peça. Ele falou isso. Aí a gente viu como é que uma peça às vezes tem uma importância fundamental, né? Uma peça artística e tal. E, e é isso. Então, muito, um, agradecemos muito a você né, e estamos aí, para o que deve e vier. Né? E agradecer muito a todo mundo cara. que assistiu a gente. Aí. As pessoas todas que assistiram, é. os que assistiram, os que vão assistir. Né? É. Isso vai rolar muito por muito tempo ainda. E agradecer também mais uma vez ao Peter pela, pela ajuda não só é, da formação da, do, do projeto Memória e História que a gente... E organizou aqui, muito provocado pelo Peter, pela sua disposição, e até mesmo aqui, como ele está nos ajudando tecnicamente aqui, né, a, a gente difícil, fazer essas lives, né? a divulgar, é. E vamos usar esses meios mais gente, vamos, vamos pegar a internet, vamos usar a linguagem, já que o Lobo chegou nessa dessa situação, graças a esses canais, vamos usar também Sim. a linguagem do Lobo, né, para enfrentar essa situação. Gente, muito você obrigado. falou do Bom, grupo, hoje. nós continuamos, você falou do grupo, a gente Na continua gente. trabalhando desse jeito também aí, Fazendo vídeo e tal, então a gente está se virando entendeu? nesse sentido. Manda todos os links que a gente vai divulgar esse maneira mais. Ah, tá. Bom, tá legal. gente, muito obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Valeu. Valeu. Tchau.